Tchau! bem vindo a segunda del curso base de italiano per parlante de língua portuguesa. Hoje nós falaremos sobre o alfabeto italiano. Ai, Ana Paula, mas de novo alfabeto? Sim, de novo! Quem me acompanha aqui sabe que eu já fiz outros vídeos falando sobre algumas pronúncias, algumas particularidades de algumas letras do alfabeto. Hoje eu vou tentar resumir tudo num só vídeo e não somente isso. Eu acho que é extremamente importante para quem está aprendendo uma língua, porque, embora este seja um curso básico, eu acho que pode ser útil até para quem já tem algum conhecimento. Porque o italiano e o português, sendo duas línguas muito parecidas, existem palavras que a escrita é escrita igual e quando você vai ouvir, acaba, acaba não entendendo uma conversa inteira por conta de um de uma pronúncia, então neste vídeo eu vou explicar cada pronúncia diferente não vou falar sobre coisas que talvez não tenham importância para nós que falamos é, o português mas vou falar sobre particularidades que se nos lembrarmos dessas particularidades tudo será muito mais fácil então vamos lá e antes de continuar o vídeo eu já convido você que não assistiu o primeiro vídeo do curso de assisti-lo e de compartilhar essa oportunidade de aprender italiano de maneira simples e gratuita aqui no youtube então compartilhe esse vídeo, deixe o seu gostei porque é importante para o canal se inscreva e ative as notificações para receber sempre uma mensagem, um aviso quando eu posto vídeo novo então vamos ao vídeo O alfabeto italiano é composto de cinco vogais: A, E, I, O e U, e 16 consoantes. Em italiano, nós nos referimos às letras no feminino: então fica la LA, bila, vula, capa, la o. As letras K, J, W, X e Y são letras estrangeiras e aparecem raramente em termos de origem italiana, mas em palavras de origem grega ou palavras emprestadas de outras línguas estrangeiras modernas. Então agora nós vamos falar sobre o alfabeto, letras estrangeiras e algumas diferenças de pronúncia das letras em italiano que formam uma pronúncia diferente do que nós estamos acostum acostumados no português. A, B, C, D, E, F G H L M N O P Q R S T U V, v e Z. O J é chamado de J ou ilunga. E normalmente nas palavras italianas incorporadas no vocabulário italiano tem o som de i. Por exemplo, Jacopo se alena nella squadra junior della Juventus, cosiddetta Juve. Te credo, tutta la sua famiglia juventina. Por outro lado, em palavras estrangeiras tenta se manter. A pronúncia na língua da língua original, que normalmente é o mais parecido na língua italiana com o G, que vocês vão ver mais para frente, tem um som um pouquinho mais explosivo. Exemplo: Jessica, la fidanzata de Jack, é fã de Jennifer Aniston. Kappa, é o nosso K, tem a pronúncia dura, o som duro, como K, K, K, e cu. Por exemplo, Katia é andata em Quênia e aportada na escatola de Kiwi, ai sua amiche La doppia V se pronuncia com a letra V Walter adora mangiare e waffer Dependendo da palavra, se consagradamente você sabe pronunciar anglo-saxônica Se mantém aquela pronúncia ali Por exemplo, o meu sonho andar é andare a Walt Disney Ou a Llewai Ou o na o Nawaiano A letra X, ou seja, a letra X Normalmente, se pronuncia como duas funções juntas, o C e o S. Vamos aos exemplos. O é um instrumento musical que piace tanto aos bambinos. Ci sono tantos extracomunitários na Europa nos dias de la Sua ex o persegue da tutora. A letra Y se pronuncia como a vogal I. Prima de andar alla lezione de yoga, Joana mangia o iogurte à fragola. Vamos começar com a letra C, a letra C. Se o C for seguido de E ou I, a pronúncia é doce. C, C. A cecilha piace mangiare i ceci. Se entre o C e o I nós tivermos um H, a pronúncia se torna dura. Se torna que ou que. Quem sabe onde está a chave da stanza dove metem a chitarra. Prendila. Corta e laxa la chiara. No caso de palavras estrangeiras emprestadas, a pronúncia permanece igual ao original. Então é champanhe, check-in e assim por diante. A letra D. A pronúncia do D é exatamente igual à pronúncia do D em língua portuguesa, mas lembre-se que o D é seguido de I é DI e não DI, como dizemos em português. Então, lembre -se sempre, a pronúncia é di. Então, por exemplo, Giovedì avrou um apuntamento coni-me. Dieci, amici, per parlare di Dio. E o mesmo vale para a letra T. O T seguido de i é ti, não ti. Ti dirò dove abito? Vicino via Tiburtina, a Tivoli. Ou ti amo di più, a Doni tic-tac dell'orologio. Falando sobre o G, a letra G. Como já falei anteriormente, quando é seguido de E ou I, tem esse som explosivo, G e G. A Gino piace mangiar il gelato. A mesma coisa que se antes do E ou do I tiver um H, se torna, o som se torna duro, se torna G e G. E falando em G, se depois do G nós tivermos a letra N, o som é esse, é o do nosso NH. nh nha nha, nha, nha, nha, Il sonho de ogni persona degna e non ignobile é a página mundial. Por outro lado, se antes do E ou I nós tivermos um L, ou seja, GLE ou GLI, é a pronúncia mesma do nosso LHE ou LI, LHE, LHI. A moglie mole de Guglielmo non piace l'alho. La letra H, a letra H. Na língua italiana, como na língua portuguesa, o H UH, no início das palavras é mudo e não existem muitas palavras italianas que comecem por H. Por exemplo, é, honestidade é honestar, diretamente com O. É, homem é o uomo com U, né? Então aqui se fala uomo com a U maiúscula. A gente fala com H maiúscula, né? a gente tá, tá bom. Por outro lado, o H é presente na conjugação de um dos verbos mais importantes da língua italiana, que é o verbo avere. Então, no presente de indicativo é io, o, oh, com H, tu, ai, lui, lui, ella, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. E no meio das palavras, o H é presente somente após a letra C ou a letra G. Para tornar a pronúncia dura como eu expliquei anteriormente, a letra L teoricamente é igual à nossa pronúncia na língua portuguesa. A única observação que eu tenho a fazer é que, ao final de palavras em italiano, ou no meio de palavras, mas antes de outra consoante, tem um som de L e não U, como no português, né? De diesel, em italiano se diz diesel, Raul, a uma máquina diesel, ou Loro sono persone colte e fanno anche le sculture. A lettera che, la lettera Q, la ah, lettera Q. Tá bom, eu sei. Essa letra tem sempre esse som qui, ó: oh. qua, que, qui e quo. Vieni qui che ti mostro il mio quaderno. La lettera R, la lettera R. Se você encontrar a letra R no meio de uma palavra, em italiano, sozinha, é o mesmo é idêntico som da letra R em português. Se o R estiver no começo de uma palavra, também é como se estivesse no meio. <risos> Ou seja, a pronúncia é sempre ra, re, ri, ro, Por exemplo, Rambo é um personagem histórico de cinema, trato dal romanzo Primo Sangue. Nós temos os dois R's, os dois R's em italiano é como o R do Faustão, né? Como eu falei já anteriormente em outro vídeo, é questão de muito treino. Vai que pra gente pode ser um pouquinho difícil esse som porque nós não temos na nossa língua, mas a gente consegue. Vamos insistir que a gente consegue. Eu convido inclusive vocês a assistirem aquele vídeo sobre a pronúncia da letra R. Vorrei che il parroco non arrivasse in ritardo. Quanto à letra S, a letra S, a pronúncia S ou SS é exatamente igual a do português Mas o S, também como no português, pode ser seguido de outras consoantes como, por exemplo, o P Colocaria spazio, espaço, spina, esperança Pode também ser seguido de G, sgorgo, sgamare Seguido de F, sfogare, sfratto, sfatare Seguido de C, scoiatolo, scatola. Se o S for seguido de CE ou CI, a pronúncia fica bem macia, fica che ou chi. Para ter essa pronúncia che em italiano, é necessário o SCE ou XI, o SCI. Por exemplo, lascia stare lo scemo che guarda le scintille. Seguido de que squadra squillo, letra Z tá? e assim como a letra G, a letra G tem um som explosivo, então é za, ze, zi, zo e zu. Zara é um negócio espanholo dove la zia azzurra lavora. Espero que este vídeo tenha contribuído com seu aprendizado de língua italiana. E se você deseja obter os exercícios sobre este assunto e também sobre outros assuntos, eu vou deixar aqui embaixo como acessar aos exercícios para poder praticar um pouquinho mais de pronúncia, para poder ter algum material escrito sobre o assunto em questão. Fique ligado, logo logo postarei mais um vídeo da série Italiano Básico para Estrangeiros. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!